Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje, para o quadro Guia da Terra Média, falarei sobre Eregion, ou Azevin, a terra onde foram forjados os Anéis de Poder, o Reino Noldorin de Celebrimbor. A fundação e a destruição de Eregion ocorreram durante a Segunda Era, que é o período em que se passará a série da Amazon. Então, para você ficar por dentro da série, esse vídeo é muito importante. Em Eregion, os artífices dos Guaif Myrdain, o povo dos joalheiros, ultrapassaram em engenho todos os que algum dia dominaram esse ofício, salvo apenas o próprio Fëanor. E de fato, o maior em arte em meio a eles era Celebrimbor.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 ou, como muitos dizem por aí, Gil-galodão, o Alto Rei dos Noldor. Pra quem não conhece os Noldor, é a hoste élfica mais treteira da Terra-média, principalmente Feanor, o criador das Silmarils. Tem vídeo sobre as Silmarils aqui no canal, hein? Depois confiram. Entre o ano 700 e 750 da Segunda Era, Celebrimbor, neto de Feanor, e alguns dos Noldor partiram de Lindon e foram para Eregion, no oeste das Montanhas Nevoentas, Und perto do Portão Oeste de Moria. Eles fizeram isso porque souberam que o Mithril, a Prata Vera, fora descoberto em Moria. A construção da principal cidade de Eregion, ost Inedil, foi iniciada por volta do ano 750 da Segunda Era. Foi nessa época que Galadriel e seu marido Celeborn viajaram do lago Nenunial e se estabeleceram em Eregion por um tempo. Os Elfos de Eregion viviam em harmonia e negociavam livre com a civilização Anã de Casadun, também conhecida como Moria. Uma estrada principal e a Osti Inedil a Casadun, e a amizade que se formou entre o povo de Durin e os artífices élficos de Eregion foi a mais próxima que já houve entre as duas raças. Dentro de Eregion, uma sociedade ou uma Irmandade muito poderosa de artífices élficos emergiu, com Celebrimbor como seu líder, Aguaif Mirdain povo dos joalheiros, e seu trabalho era considerado o maior desde o tempo de Fëanor, avô de Celebrimbor. Eu já falei sobre Celebrimbor aqui no canal, o link está na descrição e no final do vídeo. Em 1200 da Segunda Era, Sauron, disfarçado de Anatar, senhor das dádivas ou dos presentes, ou melhor, senhor do papinho, conseguiu enganar os elfos de Eregion e tornou-se amigo deles, pois ele se fez passar por emissário dos Valar enviado por eles à Terra Média para auxiliar os Elfos. Sauron prometeu instruir e auxiliar os Elfos em suas obras e teve mais sorte com os Noldor de Eregion porque Celebrimbor desejava em seu coração se equiparar à habilidade e à fama de seu avô Fëanor. Então Sauron como Anatar ensinou e ajudou a Aguaif Myrdain, o povo dos Joalheiros, a criar os Anéis Anéis de Poder, tendo assim a Guaife Myrdain sob sua influência. Mas Galadriel, que nunca caiu no Papinho de Anatar, deixou Eregion e foi para Lorinand, que é Lothlórin. Em 1500 da Segunda Era, o próprio Sauron partiu de Eregion. Ele foi forjar o Um Anel para todos dominar, né? E em 1590 da Segunda Era, Celebrimbor forjou então os Três Anéis de Poder, que mais tarde foram dados aos Elfos. Esses três anéis não foram forjados com o auxílio de Sauron e nem maculados por ele, mas em 1600 da Segunda Era, secretamente, Sauron fez um anel para a todos os outros e o poder deles foi atado a esse anel. Mas os elfos não seriam apanhados tão facilmente. Assim que Sauron pôs um anel em seu dedo, ficaram cientes dele e o reconheceram perceberam que desejava ser o mestre deles e de tudo que tinham criado, então em raiva e medo tiraram seus anéis, mas ele, descobrindo que fora traído e que os elfos não tinham sido enganados, encheu-se de ira e veio contra eles em guerra aberta, exigindo que todos os anéis lhe fossem entregues, já que os artífices élficos não poderiam ter chegado a criá-los sem o seu saber e seu conselho. Mas os elfos fugiram dele e três de seus anéis eles salvaram e os levaram para longe e os esconderam. Em 1693 da Segunda Era, Celebrimbor enviou seus Três Anéis aos Sábios. Ele deu Nenya para Galadriel, em Lothlórien, que o aconselhou a enviar os outros dois para Lindon, longe de Sauron. Então ele deu Vilya para Gil-galad e o Narya para Círdan. Para saber mais sobre os Anéis de Poder, eu já fiz vídeos sobre os Três, os Sete, os Nove e o Um Anel de Poder. Eu vou deixar o link da playlist desses vídeos aqui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 comandada por Elrond para ajudá-los. Mas antes que Elrond chegasse a Eregion, Sauron invadiu Ostinedil e a casa dos Mirdain, onde estavam suas forjas e seus tesouros, à procura dos anéis de poder. Então Eregion foi devastada. Celebrimbor, desesperado, enfrentou Sauron ele mesmo na escadaria da grande porta dos Mirdain, mas foi agarrado e feito prisioneiro e a casa foi saqueada. Lá Sauron apossou-se dos Nove Anéis e de outras obras menores dos Mirdain, mas não conseguiu encontrar os Sete e os Três. Então Celebrimbor foi Torturado, e Sauron descobriu por ele a quem haviam sido confiados os sete. Isso foi revelado por Celebrimbor, porque nem os sete nem os nove tinham tanto valor para ele quanto os três. Os sete e os nove foram feitos com o auxílio de Sauron, ao passo que os três foram feitos por Celebrimbor sozinho, com poder e propósito diversos. Sobre os três anéis, Sauron nada pôde saber por Celebrimbor e mandou matá-lo. Numa fúria sinistra, voltou à batalha e levando -o como estandarte, o corpo de Celebrimbor, suspenso no mastro, trespassado de flechas de orcs, investiu contra o exército de Elrond. Sauron juntou os anéis de poder que restaram e devastou a terra de Eregion, acabando com seu povo. Os elfos sobreviventes de Eregion parecem ter se espalhado, pois há vários relatos sobre os seus destinos. Alguns fugiram para o norte para se juntar à hoste de Elrond, e essa hoste foi forçada a recuar, e alguns desses Elfos de Eregion se estabeleceram em Imladris, Valfenda, quando Elrond afundou pouco depois. E esse foi o fim do reino de Eregion e de todo o seu poderio, chegando ao fim a sua cidade principal, o seu povo e o seu senhor Celebrimbor. O nome Eregion em Sindarin significa terra do Azevinho, chamada também de Azevin pelos homens. A palavra Ereg significa espinheiro ou azevinho.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 já paga a membresia. Nós temos dois níveis de membresia com muitos benefícios, como por exemplo o benefício do clube de leitura em que a gente lê os livros do Legendário e se reúne através de videochamada uma vez por mês para conversar sobre o que a gente leu e tirar dúvida da galera. E eu também trago alguns convidados especiais, alguns tokenistas para participar dessa videochamada. E também temos o grupo fechado para os membros lá no Telegram. E lá também tem alguns Tolkienistas que a gente conversa ali todos os dias praticamente sobre o mundo Tolkieniano. Fora o desconto na loja do bolseiro, os emojis personalizados do legendário e o selo de assinatura que diz destaca o seu nome no YouTube como um assinante, como um membro do canal Bolseiro. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis, inclusive o lançamento mundial de um livro inédito do Tolkien, A Natureza da Terra-média, e já está com desconto surreal e vem com pôster oficial falando em pôster na loja do bolseiro você também encontra produtos exclusivos do canal como camisetas bótons marcadores e pôsteres como por exemplo o do gandalf que já foi lançado e o que chegou agora mesmo esse lindo pôster do nosso querido guardião aí ó olha que coisa linda